A paz Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí em mais uma lição, lição número 6. E você que está aí a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, estamos aqui para servir os amados. Hoje nós estamos aqui estudando a nossa lição número 6, os cuidados com a intenção do coração. E você, se não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, você é convidado para se inscrever, liga o sininho que tem aí na parte superior à sua direita, para que você receba as notificações todas as vezes que for lançado um novo material. ok? No mínimo, uma vez por semana, estamos colocando à disposição para os irmãos os estudos da EBD. Tá bom? É, e também compartilhe, deixe seu like, sua curtida e compartilhe. Vamos lá então, lição número 6. Nós já vamos aqui para o nosso texto áudio: diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse é o um, um, um, Provérbios 4, 23. O sábio Salomão. Já no Antigo Testamento, ele já tinha essa noção, essa posição de que né, é, devemos ter muito cuidado sobre o que é que sai do nosso coração. A verdade aplicada disse, né, é, devemos cuidar bem de nosso interior, não permitindo que o nosso coração seja a sede de sentimentos avesos à vontade de Deus, ou seja, contrários à vontade de Deus, né? Então, é, o interior, tá? É, falando do coração, né? É, a princípio parece é, metafórico, né? Porque às vezes nós dizemos assim, não, mas os, os pensamentos, né? estão mais no cérebro, né? Mas nós sabemos hoje, tá? É, que vai além, daqui a pouco nós vamos ver, tá? Que é além do que nosso cérebro quem pensa, né? Nós temos outros, outras partes no corpo que têm neurônios também, processos neurais. Nós temos três objetivos, ensinar como Deus nos vê interiormente, segundo, destacar o modelo ideal de um cérebro de Deus e terceiro, mostrar como agir diante das pressões inimigas? Tem referências, em capítulo 5 de Mateus, versículos 21, 22, 44 e 45. Ok? Você lê aí, por favor. Eu já vou para o nosso comentário. Na introdução de Cací, Jesus apresenta exemplos de como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus, haviam corrompido os ensinos da lei e dos profetas. Um, as atitudes do coração humano, combatendo a raiz do mal, o outro controle vence a ira e o peso das palavras ofensivas. Então, aí nós temos aqui as atitudes do coração humano, essa parte do sermão da montanha traz uma série de parágrafos acerca das exigências da lei. Em cada caso, Jesus corrige a artimanha enquanto realça os princípios espirituais e morais do reino. Isso é muito importante, tá? Existe diferença tá entre simplesmente nós conhecermos uma lei e em conhecer o seu princípio. Combatendo a raiz do mal. Para os escribas e fariseus, não cometer homicídio era cumprir de modo integral o sexto mandamento, ou seja, não matarás. Tá? Então, se a pessoa é, mata literalmente, tá? o corpo está aí, caído, isso é quebrar ali. Se não matar, literalmente, não quebrar ali. Né? Porém, Jesus foi além. Para ele, a proibição incluía pensamentos, né? a cólera ou ira, tá? que o sinônimo de, da cólera é a ira, é, palavras, insultos e também o próprio homicídio. Aos olhos de Deus, o criminoso era tanto que cometia o assassinato quanto aquele que abrigava o... E alimentava ira contra o irmão. Tá? Então, interessante quando aqui Jesus ele vai além tá? é, de mera a observação externa. Né? Às vezes a pessoa está olhando o externo e normalmente nós né, cometemos um erro de julgar as pessoas pelos comportamentos. E às vezes nós juntamos, né, é, num ponto só, o comportamento da pessoa com a intenção da pessoa, tá? Com aquilo que está motivando a pessoa, né? E Jesus aqui, ele está separando, tá? Ele está dizendo que existe algo mais poderoso tá? que o comportamento, é a intenção, tá? Eu, a motivação que está sendo alimentada, abrigada no coração da pessoa, ok? Então, essa pessoa que tem raiva, que tem ira guardado no coração, tá? Essa ira contra o irmão, tá? Pode ser que em um dado momento se manifeste em comportamento, tá? Que vai gerar, né? A morte de fato de alguém, tá? Então, Jesus está tratando aqui do, da raiz do problema. Veja, eu coloquei aí uma árvore, né? Combatendo a raiz do mal. Veja só, interessante aqui quando nós, né? Olhamos normalmente as árvores, né? É, nós olhamos por cima, né? Tá, aquilo que, onde nós temos os frutos, né, É isso que nós vemos normalmente, Tá? mas dificilmente percebemos a raiz. Né? Então Jesus nos convida a olhar a profundidade, a intenção. A tá? porque? Diz assim: o que cometia adultério era tão culpado quanto aquele que em seu coração abrigava pensamentos impuros. A questão não era atitude externa, o seu comportamento, mas principalmente o que desejava o coração. Olha só, é, no coração existe, então, disse aqui, pensamentos impuros. Tá? E isso que ia dizer é, logo no início, tá? nós temos três processos neurais tá? que confirmam a ciência, né? estão pensando no outro, ainda, né? no outro processo neural, mas três são confirmados. O processo neural, primeiro, que o ser humano tem, tá, o feto na barriga da mamãe, é o processo neural do coração. Tá? Então, o coração coordena né, todo o bebê tá, no ventre materno e nós temos mais outro processo cerebral nas nossas entranhas, tá? Um pouco abaixo do umbigo, né? E temos, por fim, né? O famoso conhecido cérebro, onde temos nossos processos neurais mais conhecidos, né? Então, são três processos neurais. Por isso, a palavra de Deus nos diz, né? Que é, é Jesus falando que o pensamento impuros no coração, tá? Há um processo neural aqui de sentimentos, de desejos, né? E aqui, Veja, é igual uma árvore, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Se a raiz, tá? Se a raiz aqui é de limão, tá? O fruto vai ser o quê? Se a raiz é de limão, o fruto, logicamente, vai ser limão. Uma hora, esse fruto se manifesta, tá? Então, aqui, esse é o ponto, tá? Que percebamos, tá? Que, que se nós não mudarmos tá? aquilo que alimenta né? o galho, tá? aquilo que alimenta o comportamento, que é o externo, né? aí nós vamos ter sempre os mesmos frutos. Se já viu pessoas que, às vezes, não conseguem deixar o um comportamento, né? é porque, às vezes, tem no coração um, algo que está sendo alimentado, tá? uma intenção, um desejo que no caso, às vezes, é impuro. Então, é, Jesus, né, assim para as pessoas de forma geral, né, nos diz assim que ele é a videira verdadeira. verdadeira né? E Paulo diz que quando aceitamos Jesus, né, somos arrancados daquela videira, era falsa, e somos enxertados em Cristo. Ou seja, é como você pegar um galinho, né, é, o galho desse pé de limão, Tá? e enxertar num pé de laranja você percebe isso? Tá? porque se o galho queira de limão enxertado no pé de laranja vai dar outro fruto com certeza não é assim tá então a questão é não é o externo o externo é a manifestação do interno por isso temos que ter muito cuidado em nós é, não cometer o erro de julgar as pessoas tá? O autocontrole vence a ira. Todos sentimos raiva ou indignação, isso é inevitável. Né? Paulo disse, irai-vos e não piqueis. João Stott disse, é um grande comentarista, devemos assegurar que até mesmo esta ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Veja, Paulo disse, irai-vos e não piqueis porque às vezes né, algo nos surpreende, nos deixa indignado, irado, tá? Mas devemos saber né, nos irar, né? Como o sábio filósofo disse, né? Irar-se no tempo certo, com a pessoa certa, na medida certa e da forma certa, tá? Isso é uma gestão de emoções. A justiça esperada dos filhos de Deus não consiste apenas em evitar o assassinato, mas em eliminar a ira de nossas relações pessoais, né? Ou seja, em si, está dizendo para nos tratar da raiz, né? Se você vê Hebreus 12 e 15, diz que a raiz de amargura, tá? Quando está no coração, né, tem uma raiz de amargura, ou semente de amargura, isso vai crescendo e vai contaminando todo o ambiente. Né? Uma pessoa que está irada, uma pessoa cheia de raiva né, é, contra as pessoas, né, contra alguém, né, ele a, acaba falando né, é mal da pessoa, acaba... É, criando julgamentos preconceituosos. Né? Seja, o ambiente tá, é contaminado. Então, aqui, o que está dizendo é trate da raiz do problema. Né? Qual a raiz da amargura ou ira né? que estaria brigando? Né? Tem alguma raiz? Né? Se tiver, imediatamente né? deve-se cuidar desse problema né? para que não cause problemas é, externos, inclusive... É, pessoas que sempre estão assim, amarguradas, iradas, tá? são propensas a ter problemas físicos, doenças, chamadas as doenças psicosomáticas, ok? O peso das palavras ofensivas. Jesus repudia tá? o mau uso das palavras. Palavras, tá? Eu intencionalmente coloquei dessa forma, né? É, porque no, no nosso texto, né? É, ele disse assim, repudia dois tipos de atitudes, né? É, mas vamos pegar aqui, tá? Eu coloquei por que o mau uso das palavras, né? Porque esses dois pontos que Jesus aponta, de chamar um de raco, de louco, são exemplos gerais. Não é só essas palavras, né? É toda palavra que é mal usada vai gerar problemas. Então, chamar o irmão de Rack é um exemplo, né? Era considerar como um idiota, semiolos, alguém imprestável, nulo, ou seja, não valia nada. Esse termo depreciativo era muito ofensivo porque eliminava a identidade. Ou seja, uma pessoa dessa deve ser entregue ao sinédrio, ao julgamento. Então, é, essa palavra é um exemplo de que, inclusive Paulo, aos Efésios disse tá? que não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca. Tá? Então, Jesus aqui está dando um exemplo de palavra. Então, qualquer palavra que de, deprecia alguém, tá? Deus está vendo, está observando, né? E podemos cair num problema, tá? Agora, chamar de louco, por exemplo, é um termo usado é, para um retardado moral, o homem que vive de maneira imoral e, portanto, desejaria que não houvesse Deus. Esse seria, será reu do fogo de inferno, né? Então, chamar o outro de louco, né? Também tá, provoca julgamento, né, é, ou réu do fogo do inferno, vai con ser condenado ao inferno. Tá falando das palavras, né, é, a pergunta, né, é, as nossas palavras estão edificando as pessoas ou estão diminuindo, estão depreciando? As nossas, as nossas palavras produzem graça, como nossas lições nos falamos, trazem alegria ou trazem tristeza, né? Qual o peso que as tuas palavras têm? Elas motivam ou desmotivam, tá? Então, pensa bem. Agora, é, as nossas palavras são sementes. Tá? Daquilo que nós falamos, uma hora vamos colher. Então, presta bem atenção que tipo de palavras você está falando, porque isso vai retornar, tá? Que tipo de palavras estamos falando? Confrontando a nossa impureza da alma, a oferta deixada no altar, a cobiça no coração e o adultério e os juramentos. Veja, o sermão segue a Jesus, é, se, aliás, o, irmão, o sermão segue e Jesus destaca a importância de estarmos em paz com Deus e as pessoas. Fala sobre o adultério e como deve ser a palavra de um servo, Cristão, então Jesus vai confrontar as impurezas da alma. A oferta é deixada no altar. Jesus mostra como é inútil ofertar a Deus quando não estamos em paz completa com nossos semelhantes. Tá? Agora isso aqui é importante é, nesse ponto, né, de que Deus não vê, tá, simplesmente o externo. Deus vê o coração. Então, disse assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. né? Ou seja, é, na hora que vai ofertar, né, dá a oferta a Deus, né? É, tipo assim, né? A pessoa vai e ora, ah, senhor, fulano, nossa, como eu fiquei irado com tal pessoa, eu falei besteira, né? Humilhei aquela pessoa, me perdoa, senhor, me perdoa, né? Aí Deus disse assim, calma, né? não é eu que tenho que perdoar, é a pessoa quem você ofendeu, tá? Então, vai lá reconciliar-te, Primeiro, tá? Ou quando reconciliar-te, né? está dizendo, é você que magoou aquela pessoa e você me pede perdão a mim? Não, tá errado. Você vai ter que pedir perdão àquela pessoa. Reconciliar com aquela pessoa a quem você ofendeu. tá? Então, reconcilia, é, e vai reconciliar-te, está dizendo, você é a pessoa que tem que ir lá. Eu não vou, Deus falando, tá? Eu não vou, né? Pedir perdão por você, reconciliar por você com a pessoa. Se você humilhou, tem que, você que tem que tomar essa postura, tá? E aí, quando você tiver essa humildade de pedir perdão, né? Aí você vem aqui e tá tudo ok, né? Porque a pessoa está amargurada, né? está em pecado, né? Ofendeu essa pessoa, tá? E nesse contexto, né? É... Às vezes, as pessoas, é igual, né? vamos pensar aqui, é Caim e Abel, né? Deus não recebe a oferta de Caim, porque Caim estava em pecado. Aí Caim fica revoltado, né? porque Deus não aceita minha oferta. Deus disse, porventura, né? eu, eu não vejo teu coração. Né? Deus disse, é, Caim, abre mão do pecado, o pecado já é a porta, domina-o. Tá, ou seja, é tão simples, né? mas às vezes né a ira, tá, a intenção do coração não deixa a pessoa reconciliar-se. A cobiça no coração e o adultério. O homem que Jesus descreve olha para a mulher com o propósito de alimentar seus apetites sexuais interiores como um substituto para o ato sexual em si. Olha, não é uma situação acidental, mas um ato planejado. A impureza sexual nasce dos desejos do coração. Isso existe uma maneira de evitar que o pecado possa ter ocasião em nossas vidas. Né? É crucificar a natureza pecaminosa. Né? Está na nossa revista A Natureza carne, da Carne, né? é, mas eu coloquei a natureza pecaminosa, na crucificar a carne, né? No lugar de crucificar a carne, coloquei a natureza pecaminosa. Por quê? Porque às vezes as pessoas confundem que a matéria, a carne, tá? Que nos faz pecar. Não é essa matéria, carne carne. Tá? Se você lê em Gálatas, está falando da natureza pecaminosa, do descédio interior, tá? Ah, das intenções do coração, Ok? Os juramentos. Sobre as leis do Antigo Testamento, era permitido que as pessoas fizessem juramento para provar uma afirmação ou promessa importante. Os juramentos ou votos ajudavam as pessoas a permanecerem fiéis aos seus compromissos. Né? É, Jesus apresenta o um modelo ideal de um servo de Deus. Aquele que apenas um sim ou não é suficiente. Olha só. Então, antigamente, né, para ser dizer que está falando a verdade, a pessoa dizia assim, eu juro, rapaz, estou falando a verdade, eu juro. Né? Então, o juramento acabava se contendo. Mas Jesus disse, tá, se eu, se você, tivermos uma palavra íntegra, tá, quando falamos que algo vamos fazer, ou seja, dizemos sim, então nosso comportamento também deve ser sim. Quando dissemos que não vamos fazer, então nosso comportamento também deve ser não. Né? Sim, sim ou não? Não. Se o meu sim deve permanecer sim e o meu não deve permanecer não. Isso é ser uma pessoa íntegra. Tá? Então, Jesus nos está dizendo assim: se você for uma pessoa íntegra, as pessoas vão confiar na tua palavra. Não precisa jurar. Tá? Porque o juramento, né? Até mesmo pode ser usado de forma falsa, tá? só para a pessoa acreditar. Agora está dizendo se for íntegro, não precisa dizer nada. Não precisa jurar. Tá? É, as pessoas vão dar crédito a você. Construindo pontos. Fugindo do ressentimento, o amor pelos inimigos e sede perfeitos como o vosso Construindo pontes, né? Jesus nos ensina de maneira prática como proceder diante das pessoas inimigas. Seu objetivo é criar uma oportunidade para que o inimigo se converta à verdade do reino de Deus. Olha só, coloquei aqui um, um, uma charge, um desenho, né, que é muito interessante, tá? É quando, né? É... Às vezes nossas nossas palavras, né, elas constroem muros de separação. Quando as pessoas, disse o sábio Salomão, semeiam contendas entre irmãos, eles constroem muros de separação. Tá? Mas nós, como filhos de Deus, nós devemos o quê? derrubar esses muros e construir pontes. Tá? Então, se cada um de nós tem que construir, colocar um pedacinho, uma pedra na ponte, tá? nós vamos fazer pontes e não paredes de divisão, ok? Então, esse é o nosso objetivo como cristão, construir pontes, fugindo do ressentimento. Não é exatamente tá? o que alguém faz contra nós que nos prejudica mas a maneira como reagimos diante delas. É evidente que não podemos controlar o que as pessoas fazem, mas, como cristãos, podemos controlar nossas reações. Meus amados, isso aqui é fantástico, tá? Porque, realmente, às vezes, você talvez já ouviu falar, alguém disser, né? A ah, fulano roubou a minha paz. Nunca ninguém pode roubar a tua paz. Você pode abrir mão dela e entregar, mas alguém roubar a tua paz, não. Porque é algo do teu coração, da tua mente. Você talvez poderia reagir diferente? né Como seria se você reagisse diferente diante de um confronto que alguém vem fazendo para você ou contra você? né Como seria se você reagiria diferente será possível reagir diferente né? é possível né Claro que é possível né Jesus nos provou que é possível tá a escolha da reação é nossa então é evidente que não podemos controlar o que os outros falam o que os outros pensam o que os outros fazem tá? não podemos controlar as outras pessoas mas podemos controlar nossa reação é daí que vem a palavra responsabilidade. tá? Vou assumir né? que eu estou reagindo daquela forma por escolha. E sempre nós escolhemos como reagir. disse é, o texto, né? Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas... Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Olha só, às vezes as pessoas entendem aqui que uma pessoa né, que oferece a outra fase, face... Né, ou uma pessoa é, que vai ter que abrir mão da sua capa, né? Ou vai ter que carregar ou, duas milhas nas costas, uma carga. Se, nossa, isso é... Ó, eu não vou ser frouxo, não, né? Isso aqui eu vou me deixar humilhar, né? Algumas pessoas interpretam assim, que isso é ser humilhado. Mas Jesus não está dizendo isso, perceba, por favor. Por quê? Por né? quê? Quando é, Jesus disse assim, oferece-lhe, né? ou larga-lhe, né? ou vai com ele, duas. O né? que está dizendo? Perceba, por favor. Então, aqui nesse contexto, né? por exemplo, nessa parte que diz e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, é uma lei romana né? que diz que o um romano, se estiver carregando algo pesado, tem direito de quando vê um judeu chamar o judeu de ser assim ó oh, judeu carrega meu fardo por uma milha tá? então o judeu por ser escravo né por estar debaixo do jugo do império romano tinha que carregar né, esse fardo né claro que ele achava ruim nossa eu sou obrigado a carregar esse fardo Agora, Jesus disse assim, tudo que você faz obrigado é pesado. Tudo, tá? Agora, se você decide, olha só o que Jesus está dizendo, se você decide ir duas milhas, perceba como é diferente. Como é diferente quando você decide fazer e quando os outros te obrigam a fazer algo. Perceba que quando os outros te obrigam a fazer algo, você acha ruim. Mas quando nós escolhemos fazer, isso é leve, isso é bom. Então, o que Jesus está dizendo? Você assuma o controle da tua vida. Não deixe que os outros te controle, não seja escravo dos outros. Então, esse texto está dizendo sobre liberdade, uma liberdade que vem de dentro, do coração, da mente, da decisão. Tá? Alguém está dizendo, ah, se me dá, me dá isso aí. né? Não, toma, né? você quer a veste, toma também a capa. Eu quero te dar tá? como presente. Ou seja, se alguém está tentando roubar a você e você diz assim, não, toma, eu te dou como presente, qual a sensação diferente? Como você se sente quando não um presente? Né? E como você se sente quando alguém rouba de você, pega a força? Perceba que há um sentimento diferente, tá? Então, Jesus está dizendo: "Seja o líder da tua vida. Seja você quem governa teus sentimentos, teus pensamentos, tá? tuas ações, tuas palavras. Isso é liberdade." Tá? Jesus aqui não está falando para ser Ser humilhado está dizendo para você decidir ser o autor da tua história, da tua vida. Se você ficar dependendo tá? é, do que os outros te obrigam a fazer, e se você não tomar decisões, você está vivendo uma vida pesada. 3.2. O amor pelos inimigos. Assim como Deus amou e nos reconciliou com ele, quando éramos ainda seus inimigos, ele espera que a façamos da mesma forma, né? Amar os nossos inimigos e reproduzir em nós uma das características essenciais de nosso pai, né? Em Mateus 5, né, 45, é, Jesus disse isso, né? Pois que, né? É, se né, nós fazemos isto tá? É, você vai ser o quê? É, filho, é, para que né, sejais filhos. É, eu vou fazer, eu vou tomar essa atitude para me identificar como filho. Você deve ter visto dentro do hebraísmo várias vezes, Jesus fala, pessoas que se comportam com atitudes é, que Satanás gosta, disse Jesus, vós sois filhos do diabo, porque façais o que o vosso pai... Né, quer. Então, se eu faço, tá? Meus, se as minhas atitudes, meus comportamentos, minhas palavras mo são motivados pelo amor, aí eu me identifico como filho. Para que sejais filhos, tá? Do vosso pai que está nos céus. Meus irmãos, é uma escolha. Eu escolho Ser filho de Deus ou eu escolho ser filho do diabo, tá? E isso se manifesta nos meus comportamentos. Comportamentos são frutos, resultados, tá? Mas estão fundamentados né? em sentimentos, pensamentos né? e crenças. Né? Se eu ler o texto e eu creio que Jesus quer me libertar do peso, né? Como nós falamos aqui, nesse texto anterior, né? Ah, leva uma milha. Não, eu decido levar duas. Isso é ser liberto do peso da obrigação, do peso de ser escravo e você ser livre. Eu decido carregar duas milhas. Isso é liberdade, tá? Se você não crer assim, hum, é, não vai dar certo. Porque diz assim, para que sejais filhos do vosso pai. Se eu creio que esta palavra me traz liberdade... Então me torno filho de Deus. O amor pelos inimigos. Assim como Deus nos amou e nos reconciliou com Ele quando éramos ainda seus inimigos, Ele espera que façamos da mesma forma. Aliás, já acabei lendo esse texto né, para frente. tá? É, Serei perfeito como o vosso Pai. O termo usado em Mateus 5,48, perfeito, do grego teleios, tá? teleios" é, significa fim. Meta, propósito, objetivo. Refere-se à nossa integridade e maturidade como filhos de Deus. Esse termo destaca o homem quando alcançava a plenitude da sua estrutura física em oposição ao moço, o menino que ainda estava em desenvolvimento. Uma coisa é teleios é, ser ela realizar o propósito para o qual foi criada. Né? Ou seja, um homem é perfeito se cumprir o propósito para qual Deus o criou e enviou ao mundo. Olha, isso aqui é fantástico. Qual é o propósito da tua existência? Né? Você está vivendo, segundo os propósitos do teu pai, do teu criador, né? todos nós existimos com um propósito. Tá? É quando diz, então, perfeito é ter uma estatura plena, tá? ter alcançado, né, essa posição, tá, de é, o propósito, eu consegui viver o propósito de Deus na minha vida, tá? É importante porque, porque quem não vive a sua missão, não está vivendo, tá? Se você não vive o propósito para o qual Deus te criou, você não está vivendo, está vegetando tá? Importantíssimo esse ponto, então, que nós pensemos, se estou vivendo os propósitos de Deus, se estou vivendo o propósito de Deus na minha vida, parabéns, né? Você está de parabéns se está vivendo também, tá? Porque aí você está cumprindo a tua missão, a tua razão de existência. Meus massa nós concluímos aqui, nós ensinamos como Deus nos vê interiormente, destacamos o modelo ideal de um servo de Deus e mostramos como agir diante das pressões inimigas, tá? Então, diante das pressões, seja líder, toma a responsabilidade das tuas ações, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, tá? E haja a altura, amém? Deus nos abençoe, deixe uma boa escola dominical e você convidado a se inscrever em nosso canal, compartilhar, deixar seu like. Paz do Senhor, Deus vos abençoe a cada um de vocês.